Fala pessoal, meu nome é Yuri e direto ao assunto vou falar o que penso sobre a chegada da tecnologia 5G, a espionagem da China, as armas do futuro, que vão usar tecnologia 5G e o que você tem a ver com tudo isso. A tecnologia 5G vai revolucionar o sistema de comunicação entre os governos, as empresas e as pessoas comuns, sem relevância nenhuma, tipo eu. Até as tribos indígenas mais distantes de qualquer realidade urbana receberão banda larga e o governo saberá o que os índios falam até enquanto dormem. Por outro lado, isso parece legal, porque pode ser que eu ganhe mais inscritos no meu canal do YouTube. A internet 5G vai nos permitir fazer a mesma coisa que fazemos, só que mais rápido e melhor. Será muito útil também para quem joga videogame. Os jogos online prometem ser quase instantâneos e sem falhas. As videochamadas devem se tornar mais claras e menos irregulares, podendo substituir as reuniões olho no olho que, além de chatas, tomam o tempo de todo mundo. A internet 5G é muito mais eficiente em lidar simultaneamente com milhares de dispositivos de celulares ascensores sensores de equipamentos. Câmeras de vídeo e iluminação urbana inteligente. Mas não pense que será assim molezinha. Você vai precisar de um aparelho novo, então para isso prepare a carteira. Agora que já falei um pouco sobre o 5G, vou falar da espionagem da China. Todo mundo sabe que inúmeros parques industriais foram desativados em vários países e que a fabricação de componentes e tudo que se fabricava antes em certos países foi transferida para a China inclusive o parque industrial brasileiro e o dos Estados Unidos. A minha pergunta é bem simples. Se são os chineses que fabricam a maior parte de todos os componentes eletrônicos do mundo, quem garante que eles não implantam sistemas ocultos de espionagem nos aparelhos eletroeletrônicos que fabricam? Você garante? Eu não garanto. E isso tem tudo a ver com a espionagem da China e com as armas de tecnologia 5G que serão usadas pelos governos para controlar ou dispersar multidões. Enquanto isso, autoridades reguladoras de todo o mundo têm realizado leilões de faixas de espectro para empresas de telecomunicações que estão testando com fabricantes de celulares os novos serviços. É melhor você pensar antes de fazer ou falar qualquer coisa. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos desenvolveu um dispositivo de controle de multidões não letal chamado Sistema de Negação Ativa, que utiliza a mesma tecnologia 5G da internet que usaremos no dia a dia. É tipo um raio invisível na mesma frequência 5G. Qualquer um que for alvo desse raio invisível sentirá que a pele está queimando a muitos graus. A sensação de queimação para quando o raio 5G é interrompido. Essas armas dos Estados Unidos que dependem da capacidade desta tecnologia eletromagnética para induzir sensações desagradáveis de queimação na pele como uma forma de controle de multidões estão sendo implementadas. O que eu penso é que se o governo Bolsonaro trouxer essa tecnologia para o Brasil, é bem certo que o movimento MST, ou qualquer movimento grevista, seja dispersado sem que haja necessidade de mobilizar tropas militares para conter a multidão enfurecida. Bastará uma emissão de raio 5G invisível para todo mundo se mandar, se não quiser ter a sensação de o corpo pegar fogo. Será também mais fácil obter informações dos inimigos capturados. Basta apontar o raio 5G, fazer a pergunta e obter a resposta. O mais legal é que, segundo consta, nenhum tipo de lesão é causada no físico do indivíduo. Parece apenas que lhe restarão memórias muito desagradáveis. Outra coisa interessante sobre a tão esperada internet 5G é que pesquisas demonstraram que a exposição a curto prazo à onda 5G afeta as membranas celulares humanas e pode até resultar na proliferação de bactérias resistentes a múltiplas drogas. Por exemplo o vírus de uma gripe que já tenha sido controlado pode se tornar resistente a antibióticos. E aí teremos uma nova epidemia de gripe, tipo a gripe espanhola, que matou metade da população mundial. Acredite ou não, a pele, o maior órgão do corpo humano, responde a sinais da tecnologia 5G, como se fosse uma antena, o que pode levar os seres humanos a sentirem dores físicas sem motivo aparente. Debra Lee Davis, diretora fundadora do Conselho de Estudos Ambientais e Toxicologia do Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, Academia Nacional de Ciências, diretora fundadora do Centro de Ecologia Ambiental da Universidade de Pittsburgh, Cancer Institute, diz, abre aspas, Eu amo meus aparelhos tanto quanto qualquer outra pessoa, mas não quero a saúde de meus netos em risco. Eu não quero colocá-los em perigo. Agora sabemos que a pele, nosso maior órgão, responde a 5G. E na verdade, nossos dutos de suor podem atuar como antenas que podem receber sinais. O 5G não foi testado quanto à segurança. O fato de poder interagir com nossos dutos de suor pode ter um significado muito mais profundo para nossa saúde e bem-estar geral. A ideia de que vamos saturar este país com uma rede que nunca foi testada é aterradora. Precisamos avaliar essas coisas antes de lançarmos a tecnologia. Não importa o quanto seja atraente para nós termos downloads mais rápidos de videogames ou realidade virtual. A questão que temos de nos perguntar é que vale a pena pôr em perigo a saúde dos nossos filhos? Fecha aspas. Estima-se que a tecnologia 5G unirá mais de 50 bilhões de dispositivos como parte da internet das coisas e que essas ondas interagem diretamente com a pele humana, especificamente nas glândulas sudoríparas. Isso pode significar que o governo vai saber até quando você transpira. O fato, meus caros brasileiros e caras brasileiras, é que a vida como você a conhece mudará em breve e pode apostar que para pior. A regra é... Pense antes de falar e fale somente depois de pensar. Ou, como disse o poeta, o silêncio é a melhor de todas as palavras. Inscreva-se no canal, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.